Olá, esta semana publicamos no 74 uma entrevista com o um Nuno Tomás dos Santos, um psicólogo clínico que foi diagnosticado com VIH em 2014. Sofreu de discriminação e quase caiu no isolamento, a que normalmente esta doença crónica leva. Conseguiu dar a volta e mudar de rumo. Foi uma das caras de uma campanha recente, em que 10 pessoas portadoras deste vírus deixaram uma mensagem positiva, onde mostram que é possível ter um dia a dia saudável quando se tem VIH, Principalmente mostraram como é importante não estigmatizar. No ensaio, temos uma reflexão de Daniel Ferreira sobre a história política de Itália e o panorama que nos trouxe até este momento, quando a extrema-direita ganha umas eleições pela primeira vez após o desaparecimento de Mussolini. A crónica é assinada pela Paula Cardoso, que nos fala sobre o filme Mulher Rei. Adeus e boas leituras!